Hey, hey hey, hey, hey, hey hey, hey, hey, hey hey, hey, hey, Hey Hei, ninjas Seja bem-vindo a mais um Mais a porcaria de vídeo Preciso falar cada vez mais eu piorando nas intro Vamos colocar aqui logo o código O código que eu já trouxe no outro vídeo Mas eu fiz com é, o evento do, do bagulho lá, do bagulho, a corrida monstruosa Esses <risos> aqui são os índices e provavelmente é você vai esperar Porque é do dia das crianças desse mês De outubro, dia 12, já passou, né? Eu não sou criança mais, né? Não vou ganhar nada, felizmente Mas se vocês quiserem me dar alguma coisa, eu tô aceitando eu sou muito ruim de memória Gente, eu acho que era esse, né Era esse o Winter, né Que era pra cabeça, que era a touca De dormir Eu nem lembro mais, misericórdia Era o que? Meu... Gente, tá uma mensagem no zap É do Gary Outubro Quem é esse aqui, gente? Filha essa foto, muda isso Olá, fui convocada Para ser comentarista oficial da grande corrida é grande corrida e a operação hibernação. Espero não decepcionar. Já tô decepcionado. Já aí ah, eu peço que fique de olho para qualquer vestido de um certo crustáceo fujão. Ah, o... O... o caranguejo lá fugiu na operação hibernação. É, a grande corrida da operação, operação, hibernação, era, e eu vim mostrar esse inter porque eu não tinha mostrado no outro vídeo Que era o pirulito, o meio de moeda cachorro louco, louco, louco Pirulito Era o, o bagulho, né gente, eu tô esquecendo dessa palavra hoje, eu tô nervoso Ai que ódio E o inter para o corpo, a camisola lá vermelha que eu lembro, eu tive que olhar, entrar no Twitter para lembrar Porque senão eu não lembrava esse aqui, ó Tá perfeito, perfeito, porra, além Tá parecendo uma criança, é dia das crianças mesmo Tá um bebê, alguém me adota Gugu já Se você pedir para mim, vai te dar Desculpa, eu tinha que fazer isso, desculpa, gente Nunca mais eu faço isso E aqui, a grande corrida Tem dois selos Uma grande corrida e o outro na operação, embe, operação embernação eu Já tô cansado de falar disso Aqui tem uns índios eu vou comprar É porque eu não mostrei esses índios no outro vídeo Aí eu tô fazendo esse vídeo exatamente pra mostrar esses itens Ai gente, minha barriga tá, tá doendo Ai meu bucho Ai eu vou ter um filho Não tô nem brincando eu vou ter um filho, eu vou ter um filho aí comi tanto assim, não foi? Também misturei é, chocolate com comida Quem come chocolate com comida, gente? Sou eu mesmo que não tinha açúcar, na moral pobreza Cadê eu? aí ah, eu, gente O vai para todo lugar, é o mesmo lugar que eu quero é, Eu vim mostrar... Todos os intros. Espero que esteja aqui Vamos ver esses índices Porque eu não mostrei no vídeo anterior Radical Ainda mais com esse na mão Esse é o sapato vermelho que eu comprei Mas eu vou ficar aqui com o amarelo Ah, também tem a barba Ah, é o cabelo, gente Desculpa, eu sou louco, Ah, e eu posso usar com óculos, que legal. Que esse aqui é entre para a cabeça e o de cima é o entre para o pescoço. E para o pescoço é pro ombro. E o outro é o entre para nadadeira e o pirulito é o único para a mão. Para nadadeira. Pera, Ah! O skate é o entre é o para as costas por causa da mochila. Uhum, uhum, uhum. Gente, eu sou muito inteligente, na moral bate pra, falar pra mim Ah, é que você já pode subir, ó Quando você completar a grande corrida, você já pode subir aqui aí você vai chegar no topo da montanha mais rápido Eu não posso porque eu não fiz, né? E não vou fazer porque eu tô cansado É isso o vídeo, desculpa a, a confusão, gente É isso